eu vou falar para vocês que hoje eu fui pego de surpresa eu me lembrava que o lançamento do PC Engine Mini era no dia 19 de março só que pela correria do dia a dia eu não me lembrei que hoje é dia 19 de março E como eu tinha feito a pré-compra bem antes Logo de manhãzinha já veio o rapaz entregar o produto Até pensei que era outra coisa Um suporte de microfone que eu tinha pedido também E que ia chegar hoje E aí quando eu abri a caixa eu tive até um susto Na verdade era para abrir junto com vocês Mas eu também não abri a caixa ainda A caixa ainda tá aqui ó Só a caixa de papelão que ela vinha em cima eu abri Mas aqui tá fechadinho ainda Não abri, vamos abrir juntos e ver o que que tem dentro aqui desse PC Engine Mini pelo que eu vi parece que ele não é tão diferente em tamanho do PC Engine original mas vamos descobrir agora aqui está a caixa do PC Engine Mini vocês veem aqui o logo do PC Engine Mini o PC Engine Mini seu controle as especificações que ele tem na parte de trás tem algo bem interessante ele tem os jogos do PC Engine e os jogos do Turbo Graphics 16 também vocês sabem que o PC Engine é um videogame lançado pela NEC em parceria com a Hudson Soft e que ele foi relançado agora pela Konami e eu fiz a pré compra dos três modelos do PC Engine, do Core Graphics e do Turbo Graphics 16 só que é, somente o PC Engine foi lançado é, no dia 19 os outros modelos foram cancelados em razão do coronavírus. Então, por causa disso, uh, a gente tem aqui só o PC Engine Mini, né? Então, vamos abrir para ver o que, que tem dentro dele. A caixa é bem semelhante ao do Mega Drive Mini, do Super do Super Famicom Mini, né? Aqui, vamos abrir. Ele vem o um manual, manual em preto e branco, papel sulfite mesmo. Não tem nada demais, somente as informações em japonês. Manual bem curtinho e simples. Vou deixar ele aqui do lado. Ele tem controle, um controle só. Eu sei que ele é, ele é um controle USB, bem um cabo bem grande, e ele é uma réplica do controle original. E ele é bem bonito, assim a diferença é que não está escrito nem NEC, nem Hudson, está escrito Konami aqui atrás. Mas o um controle bem parecido mesmo, e ele é bem confortável, e ele é realmente bem parecido com o da época. é Realmente, nossa, se eu visse isso aqui, eu iria comprar porque é muito muito parecido com o da época, parece original mesmo, e zerado. né? aí a gente tem aqui ó, um cabo USB igual de celular igual de qualquer celular Android e a, e a parte da USB aqui deve ser muito bem para carregar o aparelho depois nós vamos pro, realmente para o astro do negócio aqui o PC Engine Mini vamos tirar ele daqui ah, ainda tem mais alguma coisa aqui embaixo o que, que será que é ah, o cabo HDMI é um cabo HDMI, um cabo HDMI comum também. Vou até deixar ele de volta aqui, porque o cabo HDMI eu não vou precisar dele. Aqui eu tenho o cabo HDMI meu, aqui mesmo. Então vamos tirar tudo e abrir o PC Engine. Tá aqui ele realmente é um pouquinho menor, mas não é tão menor. As entradas de controle, em vez de ser um só, são duas e são um USB, não é aquela bolinha característica. Né? Uh, aqui ele está no OFF, né? o ON é do lado de cá. Né? Ele até tem uma... aparece um, uma partezinha verde aqui. E aqui deve ser a saída. Aqui tem a saída USB para você colocar na energia e o hdmi vamos fechar aqui vamos comparar com o original eu não tenho o pc engine branquinho original aqui para mostrar para vocês mas eu tenho aqui o core graphics 2 que eu também queria comprar deixa eu tirar daqui da interface unit que aí dá pra gente comparar bem Um e o outro O tamanho do Core Graphics 2 Ele é idêntico ao PC Engine Então dá pra você ver bem direitinho Que ele não é tão mini Quanto os outros minis lançados uh, Como eu falei lá O on-off dele é muito igualzinho ó, Até sai a partezinha verde aqui, né? E ao contrário Opa até quebrando o um negócio aqui, ao contrário do, do original que só tem uma entrada, ele tem duas aqui né, só que são USB e aqui a entrada característica redondinha dele, aqui embaixo em vez de estar escrito Konami, você vê gravado mesmo PC Engine Core Graphics 2 NEC né, NEC PC Engine, né? e aí o número de série eles são muito parecidos na parte de baixo na parte de trás tem aquele conectorzão aqui e aqui o, o que eu já mostrei para vocês o HDMI e USB vamos vamos colocar ele para funcionar e ver os jogos que ele tem então tá aqui o PC engine mini vou dar uma ligada nele para vocês verem como é que está e eu também vou ver junto com vocês evidentemente algo muito interessante na tela de opções aqui é que você pode já mudar a linguagem a linguagem ela já está disponível em japonês, inglês, francês, italiano, alemão e espanhol vou deixar no inglês mesmo ó. depois aqui embaixo você vê uh, como que você pode né, ver a, a, o aspect ratio né, assim original assim um pouquinho mais esticado se assim, no aspecto eu acho que aqui deve ser um, um meio que um quadrado né porque aquela aparecia é, 4x3 aqui em tela cheia aqui como se fosse o Turbo Graphics Express vou deixar no original mesmo mantendo o aspect ratio dele aí tem os wallpapers esse aqui é o original esse aqui é... não sei se eu deixo vamos ver esse aqui isso aqui parece interessante aí tem o design PC Engine Core Graphics só mudando a cor né Vou deixar aqui no PC Engine mesmo os créditos nada demais apenas os créditos desenvolvedores e tal produtor diretor essas coisas assim deixa eu tirar agora eu acho que tem algo muito interessante aqui. Vamos voltar para o menu. Olha só, você tem os jogos do Turbo Graphics aqui: Lords of Thunder, Alien Crush, Blazing Lasers, Dungeon Explorer, Moto Roader Power Golf, R-Type, Victory Run, Chairman Fu. J.J. and Jeff Military Madness Newtopia Ninja Spirit Psychosis, Space Hair Olha só que massa East Book 1 e 2 Bonk Bonk's Revenge Kadesh Parasol Stars Air Zonk Newtopia 2 New Adventure Island Soldier Blade Bomberman 93 E aí volta pro Lords of Thunder Esse aqui é o Turbo Graphics 16 Mas olha só que massa Isso já vai fazer vocês comprarem o console de cara Porque ó, você pode escolher o PC Engine E ele muda totalmente os jogos E uh, uh, o design também ó. Aqui você tem o Tengai Maiko 2, Star Paroder, Gun Mark 2, Snatcher, Gradius 2, Cho Aniki, Akumanjo Dracura X, Tinorondo, ou é, Akumanjo Dracula X, Round of Blood. Esse aqui é o jogo, talvez, com certeza. O jogo mais caro de PC Engine, né? E aqui tem o Bomberman 94 O Tokimeki Memorial Bomberman Panic Bomber Ginga Fukei Densetsu Saphir The Kong Fu Jaikensen Necromancer Galaga 88 Fantasy Zone Dragon Spirit Apergate Ball Nectaris. Dungeon Sprawler. Neutopia. PC Gendin. Não é o Bunker esse aqui também? Is 1 e 2. Super Darius. Gendi and the Henki Clans. Splitter House. Olha que clássico. Super Star Soldier. Daima Kaimura ou Ghost in Ghosts. Legend of Valkyrie. Aldins Seireishin spring Gun, Neutopia 2, Gradius, Super Momotaroden Tetsu, Ninja Gaiden E aí volta ao início aqui E olha que coisa interessante também, o jeito de entrar o jogo cara. Vou pegar aqui o Drácula X para vocês verem Apesar esse, Parece que é um, um Rukard entrando, né? Mas, no caso, é um, é um jogo de CD. Você vê até o barulhinho do CD, cara. É muito, muito legal mesmo. Vou jogar só um pouquinho para vocês verem. O maior problema é que essa intro é gigante. ó oh, deu pra, deu para cortar deu para cortar porque na versão original não dá para cortar isso tudo aqui vamos entrar o nome aqui player um colocar isso vamos lá Selecionar aqui, Game Start. Sem ver que minha mesa tá uma bagunça. Deixa eu ver se dá pra cortar isso aqui. Ah, dá para cortar a cena também. Não, essa cena não dá. mas na época devia ser muito massa mesmo se você pensar que a gente estava na terceira geração de videogames a geração do Master System do Nintendinho e você ver gráficos como esse é algo sensacional né tanto que o PC Engine ele por um tempo ele desbancou o Famicom né desbancou aqui no Japão videogame que vocês que todo mundo achava que era era insuperável mas também com gráficos desse realmente era difícil de você brigar com eles porque é revolucionário mesmo para a época deixa eu prestar atenção aqui as outras vezes eu ficava vendo a telinha aqui da, da câmera e aí tinha um delayzinho né então era um problema mesmo Agora eu aprendi, vou ir jogando aqui e vendo a, a telinha só para ver se está tudo certo. Opa! Oh, que beleza! Que beleza! Já deu. Aí tem que tomar cuidado com essa bola aqui que ele solta. Pronto. Já era. Legal demais, né? É, uma, é um jogo realmente muito à frente do seu tempo. Hoje ainda ele é bonito pra caramba. Né? E Imagino na época... Claro que todo mundo aqui está familiarizado com Castlevania, né? Mas como, como vocês viram, eu peguei a faquinha lá. Se você apertar para cima e apertar o botão de soco, ele solta essas faquinhas. Né? Que é um poderzinho aqui. Deixa eu soltar na caveira para vocês verem. Ó. Tá vendo? Não, não tem tanta necessidade porque a gente tá com o Vampire Killer aqui, ó. Vampire Killer é bom. Agora, ó, seis gostam de uma arma boa, é esse machado. Esse machado aqui é fundamental, é essencial para para muitos chefes quebra um galho desgraçado ah, e nesse ca nesse cara aqui por exemplo, é que ele já soltou lá o negócio oh, fui andando aqui sem querer mas dava para você soltar o um machado aqui e matar esse esse bicho aqui então o machado é um um dos melhores itens para mim né que eu acho desse jogo Mas nessa parte inicial nem tanto, porque você tem o Vampire Killer e o Vampire Killer é muito bom. Ah, tô olhando, tem que parar de olhar essa tela aí do... Tem um bichinho que aparece, é aqui que ele aparece. Ah, mesmo assim não deu. Eu fico olhando pra tela do... Da câmera E aí tem um leve delay Que me, me ferra E esse jogo aqui é, é, é um jogo muito legal Por exemplo certo, Esse aqui não é um chefe ainda Mas Só para vocês verem ó, Dá para você soltar o, o machado aqui Não tem necessidade, porque ele é, um, ele é um, um, um personagem comum. Mas o machado facilita bastante. E vai ter outro dele aqui mais pra frente. E eu recomendo você não usar muito não o machado, porque... Ele é muito, muito essencial no chefe. Não sei se eu vou chegar no chefe aqui, porque o vídeo. É que esse jogo aqui é sensacional, cara. Se você não jogou, um dos motivos para comprar um PC Engine Mini querer, é esse jogo aqui. Algo interessante do PC Engine Mini é que você pode apertar aqui ó, os dois botões Select e Start, né? Ou Run e SELECT, e você pode salvar como se fosse um Save state, salvar e ler, você salva aqui, opa, Vou voltar aqui, é sempre com esse botão 1, um, é o botão 2 para nós, né? Então isso que me confunde. Aí você pode salvar, aí você escolhe se você quer salvar ou não, coloca assim, pronto, tá salvo aí. É, e aí você pode ler a partir daqui, você coloca assim, e aí, ó, leu. É, tá pausado aqui, ó, e tá, tá aqui. Legal demais, né? E o, o mais interessante dele é esse, você pode jogar tanto a versão PC Engine, quanto a versão Turbo Graphics, porque tem todos os jogos nele. Então tá aí, PC Engine Mini. Mas e aí, o que, que você achou do PC Engine Mini? Gostou dos jogos que vieram nele? Você pretende ter um também? Me fala aí nos comentários, que eu estou muito curioso. Ah, e não se esquece, me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba que lá, com certeza, já deve ter fotos mais detalhadas desse produto. O PC Engine Mini. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.